Fala galerinha! Boa noite pra vocês! Boa noite! Esse é a continuação do vídeo que a gente tá saindo do trabalho tá, de tardezinha a gente fez uma, uma emenda aqui porque o vídeo vai ficar grande provavelmente e aqui vai ser uma outra sessão outra coisa vai ser um trecho da gente pegando a BR engarrafada subindo para o Pirajá, Porto Seco que é a segunda entrada de Pirajá ah. bom então vamos começar é a segunda volta minha pela BR com a Lander Sinto mais um pouco confiante na pilotagem. Tem um freios mais seguros. Porém, o que me falta mesmo é um escape. É expressivo. <risos> que se faça presente no trânsito. Esse bonde aí, velho. Gode gosto de novo. Opa, opa, opa. Obrigado. Sem mortos sem feridos. Vou dar algumas buzinadas para se fazer presente. Gosto de dar buzinada, dar um farol alto, só para chamar mais atenção. Me faltou uma sexta marcha agora aqui. Porra, ainda quero viajar de noite de moto. Só pra ver como é que é. Você é foda, hein? Qual foi a asa? Tá assinando alguma coisa? Carada Haddad de Quanto? 80 O cara reduziu aqui vai dizer também, por que não? Senzão, porra, bem tranquilo hoje o trânsito foi só a impressão minha de que tava engarrafado Porque não tá? Tô um cheiro aqui de, de coca doce Onde vem isso? Deve ser algum ponto de ônibus assim Que o pessoal vende Aí, ó, isso aí É isso aí, rapaz isso que mata Ai, ai, viu Pois é, mas quem sou eu, né? repreendendo os outros, Emma, Emma, cada um com seus problemas. E chegamos. Entrada de Porto Seco de Pirajá, à nossa direita. Vamos abrir aqui porque já vi que está tenso. E aí, golzinho? Já quer furar, né? Golzinho, você vem? Alguém aí? Here we go Porra, nego Você vai... Será que sabe fazer isso aí, velho? Ah, tá jú, jú, jú, jú. <risos> Qual foi? Deu é, ré, <risos> Tirou a cara, velho Aí você vai e re, recoloca quando eu tô passando. Lá ele. Não gosta de mim, não é? Pô, lembrei agora, eu tô fazendo um pacote no AliExpress. É um site chinês que vende produtos tipo o Extreme com frete. frete grátis. Aí só de peça de moto. É, assim que tiver legal, eu vou mandar. Tem uma espécie bacana. Oi, harmonia. Você sabe quem é a Nissinha. Dona Nissinha, filha de Mariazinha. Dona Nissinha. Com licença, pessoas que têm que reduzir no quebra-mola, com licença... Pirajá ou seu Caetano? Acho que é pirajá. Se fosse a XTZ, com certeza não teria de buzinar tanto. Porque teria menos pessoas fazendo essas, essas coisas na minha frente. Que ela inibe. Esse cara não faria isso. Porque ele já teria ouvido a moto lá de trás. Pois é, pois é, ainda tô no dilema aqui para escolher qual escape que eu vou colocar nessa lander. Eu penso muito no, no, no Vax Tirano, ou um WP1, que também é da Vax. O ronco é parecido, mas o formato é diferente. Pô, você parou, sério mesmo? <risos> no meu teste de conceito o, o, o Vax é muito bom o POC a prova de conceito um buracão tinha agora aqui no meio eu tive que pular só que pular com a landa é mais complicado né é mais pesada. Bom, para os puritanos que só gostam de paisagens bonitas, I'm sorry. que esse trecho aqui é mais feinho. Porém, é uma corta de caminho da porra que a gente faz aqui. Perceba, a gente está descendo. Desde quando a gente fez a curva a gente está descendo. A gente continua descendo. Ainda estamos descendo. Descendo... E adivinha? Sim, descendo. Em resumo é o seguinte, a gente sai do ponto... Do, tipo assim, fosse o um nível mais alto de Salvador... E estamos indo até o nível do mar, está de baixa. aqui já é mais, mais isolado. A gente não vê muita, muito movimento aqui não. a quem diga que seja perigoso. Parque São Bartolomeu. A nossa direita Tem cachoeira e tudo mais aí. Patrimônio da humanidade essa porra aí. Mata Virgem. Um dos poucos pontos ainda intocados do Brasil Na cidade grande Eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza não Foi tocado já, né? Agora é preservado E onde a gente sai Um pé da ladeira do Luso Bum. E estamos chegando. espaço a gente passa tem que buscar de criança pessoas idosos adolescentes cachorro gato animal carro de mão tudo isso passa aqui sem avisar bom galerinha então é isso aí chegamos ao nosso destino mais uma vez graças a deus e vamos encerrando o nosso vídeo. Opa! Fala, Marculino! E aí? Agora. Vai comprar pão agora? Oi? Vai comprar pão? Porra! porra. É. Oh, não, deve estar em casa já comprado. Tá fazendo filmagem? Tô, tá filmando. Eu, tá vendo? Tá é, marcamos primo. Sacaninha a gente boa. Vai comprar? Ah, vou adiantar. Opa. Vou botar a embolada aqui, viu? Marcão também Incentivei Andando agora equipadinho, bonitinho Isso aí Marcão Olha aí Marcão Marcamos o Broad Todo Fim de semana a gente junta e vai pra praia, tem lá os equipamentos, tem, tem uma barra e tem um paralelo, a gente faz barra, faz paralelo. E a velha série de abdominais. Porra, eu tenho um vídeo lá de abdominais, vou, vou fazer o um upload pra vocês, espero que vocês não se ofendam. que o canal é de moto, é né? Quer dizer, não, não é de moto, o canal, o canal é meu. <risos> Foda-se, <risos> vou fazer o que eu quiser. Ah. Não, mas eu preservo, porque tem muita gente que tá ali só pra ver coisa de moto, então... Eu acho que devo respeito Essa galera que tá ali assinando Porque só quer ver coisa de moto Não quer ver Eu fazendo abdominal No paralelo Nível extreme Tem que respeitar Então é isso aí Plataforma Conheçam Eu recanto Então é isso aí galerinha Boa noite. Gostoso? <risos> tá, é. Foco, foco, foco. Sim. Boa noite pra vocês. Um bom fim de semana. Quem gostou do vídeo dá Joinha. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem não assina o canal, fica à vontade. Pode assinar, isso aqui é uma oficina. É isso aí, olha que lugar bonito Porra, a plataforma é foda véio. Porra Como é que sai desse lugar, velho? Lugar bom da porra Então <risos> Ah, perceberam que a gente continua descendo? Agora aqui a gente vai parar no nível do mar, quer ver? Vamos lá Tem mais um quebra-mola aqui, ó, pequeno, pronto, aqui sim, nívelzão do marzão, a praia do lado, diferente do outro lado da ribeira, estação ferroviária aqui na frente e do outro lado ponta lancha. Ok pra vocês? Então vamos encerrar, viu? Beijo, beijo, tchau, tchau, até o próximo.